Quando queremos mover um ator no Pocket Code sabemos que temos um bloco que nos permite fazer o um movimento suave do ator. Mas e se quisermos sermos nós a controlar o movimento? Tal como estou a fazer aqui neste momento em que estou a tocar no ecrã e o meu personagem, este botão desloca-se até ao ponto onde eu toco. Não é difícil? vou sair aqui do programa vou ao ator que é programar Rocket vou clicar no script e se estiverem atentos já viram uma solução então eu vou usar um bloco planar só que nos valores de x e de y não vou colocar valores vou deixar que o Pocket Code assuma a posição do meu toque no meu ecrã como é que se faz isto? vou aqui apagar o bloco planar para fazer de novo então reparem, tenho o bloco when scene Start que é para que o meu ator faça isto mal a cena comece e vou colocar o movimento dentro de um ciclo para sempre está aqui o forever então vou tocar no mais venho ao movimento e agora vou escolher bloco que é o planar durante segundo e vou colocá-lo dentro do ciclo forever. Se eu tocar nestes números posso editar os seus valores. Vou deixar o segundo em um segundo e agora onde estão os valores de X e de Y, as coordenadas cartesianas para onde iria planar o meu ator, vou agora alterar para ir buscar sensores do telemóvel ou do tablet. Então vou tocar aqui onde diz 100, vou escolher a opção Edit Fórmula, no valor das coordenadas X e Y, em vez de definir um valor ou escolher aleatórias, vou buscar os próprios sensores do nosso telemóvel. Então vou tocar em dispositivo e venho aos sensores de detecção de toque, então reparem, tenho logo aqui um que é o stage touch x se eu colocar o stage touch x no valor de x ele vai é me assumir para esse valor o ponto de eu tocar agora toco no valor de y e já perceberam vou a dispositivo stage touch y e neste momento sempre que eu tocar no ecrã ele irá para as coordenadas do ponto de eu tocar toque em ok e agora vou testar com o programa sempre que tocar no ecrã vai aparecer um pontinho veem que ele se desloca durante um segundo para o ponto onde eu tocar poderia ser mais rápido ou mais lento se eu alterasse o tempo que demora esta ação a decorrer. E agora vou variar um bocadinho, reparem que o meu foguetão está a mover sozinho, mas eu não estou a tocar nele, porquê? Vou sair o programa e venho aqui ao código, reparem, eu tinha aqui o planar, um segundo, nos coordenadas de X e de Y, e fiz uma brincadeira, qualquer sensor do telemóvel que me dê coordenadas X e Y, pode ser usado para controlar o movimento do personagem por isso no dispositivo na opção sensores visuais posição X do rosto e em seguida a mesma coisa para o Y posição Y do rosto o que é que vai acontecer quando eu ativar este código simplesmente o que controla o meu personagem é a posição detetada do meu rosto pela câmera, ou seja, estou a controlar o foguetão com a minha cara.